Você realmente quer emagrecer? Pense bem na sua resposta, porque muitas mulheres não falam a verdade. Apenas dizem que querem emagrecer como resposta quando alguém fala sobre peso. Mas se você quer realmente emagrecer, vou te mostrar neste vídeo os três passos essenciais para isto. Também vou te mostrar como evitar o terrível efeito sanfona. Então, assiste este vídeo até o final, porque ele vai quebrar várias das suas crenças. Emagrecer não é algo fácil. É a primeira coisa que você deve aceitar. Por isso mesmo, sua primeira atitude é acreditar que é possível e que você deve fazer isto por você mesma. Você já deve ter ouvido ou falado frases como estas. Preciso emagrecer para ficar mais bonita. Meu marido gosta mais de mulher gordinha. E frases como estas são desculpas para aceitar uma situação. Você deve emagrecer para se sentir bem consigo mesma. A beleza vem quando você está bem consigo mesma. Você tem que fazer porque quer se sentir melhor e não porque alguém disse ou acha. Você tem que emagrecer pela sua própria saúde. Por isso te pergunto... Você tem se sentido cansada? Desanimada e sem disposição? Vive vendo fotos de quando era magra? Então pare tudo agora! Se você respondeu sim, saiba que você não está bem com você mesma. Quando se está acima do peso, você sofre com estes sintomas, além da falta de disposição e querer viver uma outra realidade. Ou ainda pior, começa a arrumar desculpas para tudo. Já não é mais tão nova, já tem filhos, já passou da idade de se preocupar com peso? A verdade é apenas uma. Você quer realmente sofrer com dores no corpo ao invés de tomar a atitude agora? Aliás, talvez você já esteja sofrendo dos sintomas de estar acima do peso: dor nos joelhos, dor nas costas, cansaço nas pernas, dores de cabeça frequentes. Esses são só alguns sintomas simples, porque você sabe, infelizmente, essas dores são o início de doenças bem piores. Diabetes, hipertensão, varizes, LER, obesidade, entre outras. E por favor, não caia naquele pensamento que isto não acontece comigo, pois infelizmente isto pode acontecer a qualquer um. Por isso que quando falei em emagrecer, estava falando de fazer isto por você mesma. E veja bem, ouço muitas mulheres falarem do efeito sanfona. Falarem que emagreceram, mas voltaram a engordar ainda mais depois. E eu quero te mostrar que isso acontece. Aliás, você sabia que o efeito sanfona acontece mais com quem fez a cirurgia de redução do estômago? E a explicação para isso é muito simples. Nosso corpo está ligado ao cérebro em tudo. Sei que parece algo óbvio, mas... No caso da cirurgia, o cérebro passa para o corpo, que foi fácil alcançar o resultado, não houve esforço. E esta informação deixa você acomodada, depois ansiosa, e o resultado é que, meses depois, muitas fazem uma nova cirurgia. Não existe vitória sem esforço. Ou melhor, não existe valor na vitória sem esforço. Você já assistiu alguns filmes em que, no momento de uma decisão importante, o protagonista começa a lembrar de tudo que passou até chegar ali? Este é o mesmo pensamento que seu cérebro deve ter ou escolher seus alimentos ou qualquer coisa que prejudique sua saúde. E sem desenvolver isto, o que acontece é um relaxamento que proporciona o aumento de peso ainda mais rápido. Então, se você quer evitar o efeito sanfona, trabalhe pelo seu resultado. Porque o valor do seu resultado vai fazer você lembrar do valor do seu esforço. Mas como emagrecer da forma correta? Passo 1. Procure saber qual o peso ideal para a sua altura. Você precisa saber qual a meta que você deve alcançar. Desta forma você pode planejar ações e tempo para que isto aconteça. Passo 2. Escolher o melhor método para chegar ao seu objetivo Muitas mulheres querem fazer tudo ao mesmo tempo e não é preciso dizer que isso é um risco à saúde Você não pode fazer sequências de exercícios combinando com o jejum intermitente de qualquer jeito Você não pode começar uma dieta sem saber como está sua saúde Passo 3. É preciso dedicação Lembra do esforço que você tem que fazer para o seu cérebro entender? E não pense que isto vai impedir de você comer coisas que você gosta. Entenda que seu cérebro vai aprender, com seu esforço para emagrecer, a passar várias mensagens importantes para o resto do seu corpo. Por exemplo, chega, você está satisfeita, isto não te fará bem... São três passos simples, mas fundamentais. Conhecer seu corpo, escolher o um método e manter a dedicação. Se você analisar as mulheres que fracassaram ao tentar emagrecer, vai perceber que todas elas falharam em um desses passos. E novamente quero te afirmar, emagrecer não é fácil. Você precisa ter uma metodologia correta com acompanhamento ou instrução necessária. Muitas mulheres lutam contra a balança por meses e nunca saem vitoriosas porque não sabem a forma correta de trabalhar o corpo e a mente para emagrecer. Muita atenção! Seu peso não tem a ver apenas com o que você come, tem a ver também com o que você pensa e sente. Por isso, muitas vezes você tentou e fracassou. Você precisa de um método inteligente de emagrecimento. Você precisa reprogramar sua mente, fazer exercícios e ter uma alimentação saudável. Por isso mesmo quero te indicar um método que vai te ajudar com tudo isto. Mas lembre-se, você precisa antes de tudo acreditar em si mesma para alcançar o resultado proposto com este método. Este método não é para mulheres que sofrem de alta piedade ou que preferem continuar com receitas que não dão resultados. Este método é para mulheres que já cansaram de várias fórmulas mágicas que não deram resultados. Este método é para mulheres que gostam de desafios e que neste exato momento já conseguem imaginar os resultados. Então não perca tempo e garanta sua vaga nesse método clicando no link abaixo deste vídeo. Com o um método inteligente de emagrecimento você vai reprogramar sua mente em 27 dias. Isto porque durante esses 27 dias você receberá desafios diários pelo WhatsApp além de participar de um grupo motivacional que vai te incentivar para que você se mantenha firme no seu desafio para emagrecer. Junto com os desafios, você receberá diariamente sequências de exercícios focados em queima de gordura. E ainda disponibilizaremos um cardápio para você se alimentar de forma saudável. Clicando no link abaixo deste vídeo, você vai conhecer vários depoimentos de mulheres que já alcançaram seus sonhos. E melhor de tudo... Quanto você pagaria para emagrecer 10 quilos em 27 dias? Se você fosse pagar uma academia, além de não ter todo o acompanhamento, gastaria no mínimo 120 reais pela taxa de inscrição e mensalidades. Se você fosse pagar por pílulas ou suplementos, com certeza pagaria no mínimo o dobro, além de correr o risco de prejudicar sua saúde. Então seu desafio começa agora. Clique no link abaixo deste vídeo e veja o quanto você irá pagar para chegar ao resultado que tanto espera. Nesta página também, você pode tirar suas dúvidas através do WhatsApp. Então, venha emagrecer de forma inteligente. Clique no link abaixo deste vídeo. Preço promocional por tempo limitado. Sua decisão tem sempre um preço. Não espere mais. Comece agora. Bom dia, galera. Eu participo do grupo. 27 dias, quer dizer, participei, que tá terminando hoje. Pra mim foi muito importante, muito importante mesmo o processo que eu passei no grupo. Porque onde eu aprendi que mastigar é importante pra gente, beber água, fazer exercícios, esses questões. Pra mim foi muito bom, muito bom mesmo participar. onde eu me sentia motivada por a Elise que sempre ela mandava. Os exercícios, sempre mando um texto explicando bem direitinho. Todo dia é um tema diferente. E manda um áudio. E mando os exercícios, que são muito importantes. Muito importantes esses exercícios. E também não são pesados. ajuda bastante, a gente soa bastante. Perde medida aqui. Eu perdi 8 centímetros de cintura. Pra mim foi muito bom. Peso também eu perdi, graças a Deus. Então, o desafio é hum. muito bom. Muito bom mesmo. Quem quiser entrar... Aproveite, porque a turma também é muito boa, nos ajuda, motiva, a Elis nem se fala, tão boa que é. Então, eu sou péssimo com as palavras, mas o que eu tenho realmente para dizer é isso. Entre, aproveite, dê o melhor de si, porque você consegue. Os resultados vêm, é o melhor de tudo, é quando você vê que realmente está tendo resultados, é o mais importante. Cheiro e bom, bom desafio para vocês. Eu vim aqui falar com vocês do projeto que eu participei do, com a Elise de 27 dias. Obtive um resultado muito bom. Perdi bastante medidas, eliminei 4 quilos. Foi uma coisa maravilhosa que eu tive na minha vida. Uma realização mesmo. Qualidade de vida mudou muito para melhor, disposição no dia a dia. E pretendo continuar o um projeto da Elis e espero obter mais resultado e eu tenho muito que agradecer a ela por ter me ajudado com esse, com esse projeto que ela fez pra gente. Então Elis, muito obrigada!